Escuta essa, você sabia que se você pegar a folha de goiabeira e a folha de pitangueira e fizer um chá, você terá em mãos um excelente cicatrizante? Eu encontrei uma reportagem que diz que pesquisadores da Universidade Unip, no interior de São Paulo, na cidade de Valinhos, estão utilizando esse tratamento na rede pública e descobriram que ele pode reduzir em até 45% o tempo de cicatrização. Segundo essa reportagem, essa pesquisa está sendo realizada desde 2016 pela professora Nilza. Parece que a folha de goiabeira ela possui um potencial antioxidante e antimicrobiano que é potencializado quando associado às folhas da pitangueira. É bem simples de fazer esse chá. Você vai utilizar 10 folhas de goiabeira, 10 folhas de pitangueira, vai ferver em 1 um litro d'água e depois de ferver, você vai desligar o fogo e colocar uma tampa. Quando o chá estiver de morno para frio, você vai aplicar no local que precisa ser cicatrizado por 30 minutos. Por exemplo, se você estiver com uma ferida que precisa ser cicatrizada nos pés, você vai deixar os pés de molho na bacia por 30 minutos preste atenção pessoal esse chá não é para ser bebido, é um chá para ser aplicado na ferida é importante observar pessoal que esse tratamento foi utilizado nessa pesquisa de forma complementar em conjunto com outros tratamentos tradicionais de cicatrização se você gostou dessa dica Curta, salve e compartilhe com um amigo, pode ser que ele esteja precisando dessa informação.